Fala galera do Youtube, tranquilo? Seguinte, vou falar que cheguei aqui no level, finalmente cheguei no level 85 né Que é um dos levels, o level mais esperado aí talvez Porque muita gente diz que é no level 85 que a gente ganha o pergaminho rank 10 né Mas eu até hoje não sei se realmente ganha né mas, é, tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar né, tô zerando o jogo aí E também queria mostrar é, um pouco da torre, como é que tá Vou, vou tentar finalizar minha torre aí e chegar no rank 100 Se não me engano são 120 andares, eu vou, vou passar o 100 ainda Eu tava um tempinho sem, pouco sem tempo pra jogar galera Mas antes de tudo aí, galera que tá gostando do, do, dos meus vídeos aí Deixa o seu like, se inscreva no canal aí E é o seguinte né é, eu, não, eu não quero fazer um canal aqui para ficar fazendo vídeos sem conteúdo Só mostrando, jogando e tal Porque eu acho que isso aí tem bastante coisa no YouTube aí dá para procurar Então eu busco sempre trazer vídeos que realmente ensinem vocês é, Vocês ficam sem dúvidas e tal, né? A galera tá ligada aí se quiser perguntar no, via... Tô com o grupo lá é, se quiser mandar o whatsapp, se quiser jogar nos comentários aí Eu tô sempre, sempre respondendo, né? Aqui ó, chegar na fase 15, né? Do level 85 pra quest do, do pergaminho Queria mostrar pra vocês aqui também um pouco da minha opinião a respeito desse jogo, né? O Legacy é um jogo, ele é muito legal, cara Ele tem uma dinâmica, muita coisa pra você fazer durante o jogo Um PVP da hora e tal Gostei muito do jogo, né? A questão é que pra BR, na questão de. Dependendo do seu servidor aí, se tiver um gringo que tiver afim fim de gastar uma grana, a gente. Cara, dificilmente você vai conseguir ficar na frente desse cara, né? Mas o importante aqui é não é nem ser o primeiro, né? Tudo bem que você vai conseguir as coisas mais rápidas, mas com o tempo todo mundo vai chegar lá. E pelo menos você tem que estar tá na guild do mais forte, né? Eu acho que é uma coisa que facilitou muito aqui meu BR é, subir e tal. Recentemente aí, recentemente não, quer dizer, hoje tá tendo um evento do Grupo Bui, né? Eu consegui liberar a Asa Imortal, que é essa que eu tô usando aqui agora Que me deu, nossa, deu muito BR, acho que quase um cacá de BR aí Com o pá da level 40, com todos os gilfos e tal E... A respeito do jogo, cara, é um, um jogo show de bola Mas a questão de ter que gastar um pouco de dinheiro aí e tempo né galera, esse jogo aqui é um, é um jogo que você tem que colocar celular pra despertar Entrar nas horas certas, não pode perder saque, não pode perder herói lá, o, o old boss e tal Então é um jogo que você tem que se dedicar bastante pra, pra tá jogando aí, pra estar tá conquistando bastante coisas Aqui galera, terminei a, a fase 15 Vou mostrar pra vocês lá o pergaminho, me desejem sorte né que parece que não é 100% de chance De ganhar o De ganhar rank 10 Ou chance nenhuma, não sei Vamos ver aqui, coletei Só fazer isso aqui rapidinho Beleza Pararam Cara, eu vi um vídeo de um cara decepcionado O cara tirou um rank 6 nisso aqui, velho Vamos lá Consegui ser pior Rank 5, galera Cê é louco, velho Cara, é muito foda chegar nesse, nesse level 85 aqui Não é impossível, né? Mas é muito difícil e... Você ganha um pergaminho rank 5, velho Os caras querem ferrar mesmo, velho Nossa, que foda, velho Mas vamos lá Beleza, vamos continuar aqui Esse é o grupo Bui, pra galera aqui, ó, tirando o Ticon. É muito top que você gaste um diamantinho, gasta as coisas lá e consiga um diamante, né, pra você conseguir uma asa Só que aqui nesse evento é certeza, galera Vou até abrir uma asinha aqui, ó Qualquer, qualquer asa, na verdade, né, ela fica com 200, 200 diamantes Então quer dizer que com 16k, nesse evento você pega uma asa então vira você acumular aí uns 32k aí, se eu conseguir Pra pegar duas asas nesse evento aqui Ele rola sempre no fim do mês aqui, entre o dia 20, 25 e tal Eu acho até melhor que o Ticom, porque é mais certeza, né? O Ticom, você usa as outras coisas, usa os acúmulos aí Eu vou até mostrar novamente, eu fiz vídeo no meu canal aí sobre isso Mas olha aqui Galera, negócio de carta, ah, o que conta, o que não conta Vi, eu guardo tudo Vou até descer aqui, ó tem até pouquinho ainda, mas eu tô guardando de tudo, ó Roubei, tá, elefante aí, ó Baú de guild Eu só não guardo os diamantes que eu usei, mas, ó Bagulho de monstro Tudo, tudo que cai aqui, não for diamante que eu usei no, no grupo Bui Eu eu deixei guardado aqui, né Que eu tinha falado outra vez Aqui no tarô, as cartinhas, ó 54 cartinhas, beleza E... Ah, o... Obsidiana também, olha lá, 30k de obsidiana, certo? Então a gente tem que sempre estar aguardando aí O, o que a gente tiver, o que a gente puder Pro, pro Ticon lá Que é um evento bacana Que dá um Dá um gás aí no seu BR Eu tô com 13k já de BR, galera Foi bem, deu um up top Deixa eu vir aqui horas no meio do vídeo <risos> é, Vou entrar aqui, galera Fazer uma com vocês aqui, não garanto, nem sei se eu vou ter dedo, o nego fala que passa com 11kk, eu acho que eu tô bem na frente, mas... Falar a verdade, eu tentei logo quando eu cheguei, mas eu tava com 8kk quando eu cheguei no 100 e nem tentei mais. Fiquei bem tranquilo referindo aqui, porque... Sei lá porquê. Eu sei que eu percebi que ele é bem apelão, ele, velho. E fora também a galera que deve tá, estar deve tá questionando, porque... Cara, rola um lag, velho. Quando você faz torre, é incrível, velho. Aí eu me lascando. Eu nem sei se eu preciso me esquivar de todos aqui. É, eu acho que vai estar tá bem tranquilo. Nossa! Tá vendo? Você é leigo do jogo, velho. Nada a ver. Ih, lascou. Não. Pô, acho que tá fácil. Acho que eu nem preciso desviar de todos. Não vou desviar desse que tá fácil nossa tava moscando mesmo tá muito fácil fazer até acabei o rank 100 galera ó oh, aí a gente ganha você não ganha, ganha um título é Ganha um título maneiro aí galera é isso é a questão de vídeos aí eu só trouxe vídeo realmente que que mata a dúvida né se você tá com alguma dúvida, tá querendo saber alguma coisa, quer que eu faça um vídeo, joga aí no comentário aí Rapidinho eu tento buscar essas informações aí e jogo para vocês, certo? Pra galera aí, eu sou o Psykiller, para quem ainda não acompanha meu canal, a gente tá no servidor 661, certo? Se você for começar a jogar agora, não aconselho você entrar no meu, no meu servidor, porque o top já tá com 110kk de BR Então só se você entrar na minha guild para você conseguir brincar legal aí Beleza? Galera, é isso, muito obrigado, valeu, tchau, tchau